Isabela Mitterer é psicóloga terapeuta de MDR, e eu conheci a Isa, na verdade, no Instagram, porque eu estava buscando alguém para falar sobre MDR, que é uma terapia feita para tratar traumas, e ela é incrível, a gente fez uma live há um ano e meio atrás já, um pouco, pouco mais de um ano atrás já, e desde então ficamos próximas, ela é mestre de educação e especialista em psicologia organizacional do trabalho, se dedica ao tratamento de traumas para que a vida não se limite às dores, que a gente viveu Isa o palco é teu seja muito muito bem-vinda então é, a Carol já me apresentou né não vou não vou me delongar muito nessa nessa apresentação então mas o meu foco principal de trabalho hoje é trauma mas é, nesse painel justamente eu escolhi um tema para falar para vocês que é aquilo que eu acredito que me fez procurar o curso eu falei no começo no primeiro encontro que a gente teve eu falei para a Carol e para as meninas que esse curso era para mim né apesar de eu gostar muito do tema trabalho é, eu queria fazer esse curso para minha utilização até tem alguns pacientes aqui na, né, no, assistindo é, talvez eles até se surpreendam acho que essa vai ser uma é, um exercício de storytelling aqui né para todo mundo porque a minha relação com o trabalho estava muito longe de ser saudável e o tema principal que eu escolhi para falar agora no painel a respeito disso, que diz respeito a essa questão de é, se dá para separar identidade de missão e trabalho, é, missão de identidade e trabalho, é, é a, a pergunta que eu me faço todos os dias, porque durante muito tempo eu confundi a minha missão com o meu trabalho, com características da minha personalidade, da minha identidade, é, e isso foi fazendo com que eu tivesse uma sobrecarga, é, então é, ixi, tenho características né, muito, muito workaholistas, digamos assim, é, e aí eu precisava realmente repensar essa minha relação com o trabalho, porque é, ela não estava me fazendo tão bem quanto eu gostaria, apesar de estar fazendo bem para muitas outras pessoas. É, então eu busquei esse curso para responder essa pergunta para mim mesma, se tem como separar identidade de missão e trabalho, porque o meu trabalho é uma das minhas grandes missões, é, sempre teve tão intrinsecamente relacionado é, com a minha identidade, é, então eu, eu decidi fazer psicologia, é, muito porque as minhas amigas olhavam para mim e diziam, nossa Isa, você seria uma excelente psicóloga, é, porque eu vivi ajudando elas nas dificuldades delas e eu nem sabia o que era essa história de psicologia, né? É, e aí eu decidi então ir atrás disso, né? Se eu seria uma excelente e eu sempre quis ser excelente em várias coisas, então eu fui atrás disso. É, eu cresci ouvindo dos meus pais que trabalho dignifica, é, que ele dá sentido à vida que para ter sucesso é necessário trabalhar muito e se esforçar, aquela história de que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Né? É, eu sou filha de empresários, né? a empresa do meu pai nasceu praticamente junto comigo, eles sempre trabalharam os dois na mesma empresa, e a empresa era como se fosse um outro filho da família, né? era o terceiro filho da família até a Júlia chegada e virou o quarto. Tinha épocas boas e outras épocas nem tão boas assim, porque como cresceu junto com a gente, a minha infância teve muitas épocas não tão boas assim. E os meus tios ao redor eram todos concursados, né? Todos funcionários públicos e me incentivavam a fazer concurso também é, para buscar a dita da estabilidade, né? É, eu fui para o mercado de trabalho muito cedo, quando eu entrei na faculdade eu já comecei a trabalhar é, e eu gostei desse negócio de ser independente. É um pouco mais independente, né? É, e eu sempre fui muito perfeccionista, um traço que vem aí do meu pai, é, e, ou como diz a Carol no livro dela, que eu super me identifiquei, eu, eu sou uma overachievement, né? Eu é, busco é, sempre a alta performance em tudo que eu faço, é, e eu sempre medi o meu valor pelos resultados que eu alcançava, e isso é uma baita de uma encrenca, é um problemão. Né? Porque aí a gente uh, vincula a vergonha quando a gente não alcança os resultados que a gente tem, uh, que a gente gostaria, e os resultados, eles não necessariamente a gente tem que medir o nosso desempenho através dos nossos resultados, mas isso eu demorei muito para entender. Uh, o feedback sempre me alimentou e ao mesmo tempo a crítica sempre calou muito fundo em mim, né? eu demorei muito para aprender a lidar com a crítica. Uh, sempre trabalhei em dois ou mais empregos uh, ao mesmo tempo, eu tive minha casa própria com 24 anos, junto com meu com meu esposo, eu assumi cargos de chefia super jovem, eu topava qualquer desafio que aparecesse na frente que me fizesse crescer, e isso vai virando um vício, isso vai virando um vício porque a gente vai se sentindo competente e isso é uma armadilha também, porque a gente vai se sentindo competente até o momento em que a gente não se sente mais. Né? E aí a gente vai cuidar com a síndrome do impostor aí, né? com essas nossas manias é, de, de, de medir o nosso resultado, pelo, medir o nosso valor pelos nossos resultados. É, e isso acabou se estendendo para várias áreas da minha vida. E aí, quando o Miguel chegou, eu me obriguei a parar. Eu fiquei sete meses cuidando dele os melhores meses da minha vida, com toda a certeza, no mundo, mas voltando, eu percebi que eu já não era mais como era antes. Então, como é que eu ia fazer para manter o meu padrão de vida, o meu padrão, meu ritmo de trabalho, é, sem dois ou mais empregos, que era o que eu fazia antes sempre, né? E aí eu me, decidi me voltar para o empreendedorismo, só que o empreendedorismo é, era uma coisa que me assustava muito, né? Porque como tinha esses altos e baixos com os meus pais, é, eu tive que ressignificar essa relação com o empreender. Uh, não sem esforço, não sem, é, não sem ter muito medo, ter muito receio, ter muita ansiedade no meio desse processo, uh, mas eu continuei com o meu perfeccionismo dentro do empreendedorismo também uh, e a necessidade de ajudar, né? sempre tive muita empatia, então eu sempre fui aceitando todo e qualquer problema que viesse na minha frente porque o problema dos outros era o meu problema e eu tinha que resolver. Uh, e com isso eu fui sobrecarregando a minha agenda, né, paulativamente, sucessivamente, até chegar ao ponto de me, de me esgotar. Eu cheguei a trabalhar 60 horas por semana, e aí foi o ponto em que eu tive uma trombose no final de 2019. E porque eu não tinha tempo de cuidar da minha saúde, não tinha tempo de me alimentar direito, eu não tinha tempo de fazer um exercício físico, eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar porque eu estava indo muito bem no meu trabalho, eu era muito boa no que eu fazia, eu tinha que aproveitar isso. É, e aí nesse processo eu tive que obrigatoriamente ressignificar a minha relação com algumas crenças que eu trazia comigo é, e que eu fui construindo ao longo do tempo, uh, a respeito da, da minha relação com o trabalho, da minha relação com o dinheiro, eu tive que entender o meu significado de produtividade, e eu acho que um dos maiores ganhos do curso que eu tive foi na terceira aula, a gente falando sobre, na segunda aula, falando sobre produtividade, é, porque eu sou uma dessas que se encaixou ali no não poder descansar, não poder ter lazer, é, e nesse curso, então, os meus olhos se abriram para o fato de que produzir é se permitir viver também, né? que produzir não é se exaurir trabalhando, que se eu não cuido do meu presente, não tem por que eu me preocupar com o futuro, porque ele não vai existir, eu posso ter outra trombose a qualquer momento, é, que é possível trabalhar sem sofrer, que a minha identidade e a minha vida não são apenas o que eu apresento na minha versão crachá, que é aquele primeiro, a primeira pergunta que nós, fiz, uh, que nós fizemos foi a que mais fez sentido para mim, que a minha missão não é missão só no trabalho, que é missão em todas as áreas da minha vida. E eu acredito, então, que as perguntas que mais me impactaram no curso tiveram a ver com quem eu me mostro sendo no trabalho e quem eu sou apesar do trabalho. Eu me confundia muito com a minha versão crachá. Uh, e a gente está numa época em que o tema missão e propósito tem estado mais presente do que nunca, né? É, ter um propósito, a princípio, é a chave da felicidade. E se a gente conseguir associar o nosso propósito ao nosso trabalho, isso tem o potencial de estender o bem-estar para todas as áreas da nossa vida. Só que existe um limite muito grande entre viver a missão da gente e trabalhar com a nossa missão. E se eu encontro essa, essa né, no livro Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl diz que a, a nossa maior força motivadora é encontrar sentido na vida, é encontrar esse propósito, essa missão. Uh, essa capacidade de a gente achar liberdade no escolher aquilo que a gente quer fazer para a gente. É, mesmo diante de todas as dificuldades e, e de todos os empecilhos que a gente encontra, a gente poder escolher quem a gente quer ser frente a tudo isso. E se eu encontro essa missão, e esse, e esse sempre foi um dos meus questionamentos, e isso eu queria deixar para vocês também, essa força motivadora, que tentador que é vivenciar isso o tempo todo? que tentador é viver essa, essa missão em todos os momentos disponíveis. É, mas no quesito saúde mental, como eu disse a Carol, naquelas oito áreas que nós temos ali é, para cuidar, é, a gente tem outras dimensões produtivas na vida da gente também, nas quais, inclusive, a gente pode usar a nossa missão de outras formas. É, então, respondendo a essa pergunta aqui, que foi colocada como título do painel, é, a missão e a identidade não fogem da gente, é, elas estão extremamente relacionadas com a nossa essência e é extremamente importante que a gente é, respeite isso, mas isso não quer dizer, e para mim isso ficou muito claro no curso, que a gente não, não somos, nós não somos caixinhas fechadas, engessadas nessas características que a gente se oferta, é, e isso não quer dizer que a nossa missão é apenas o nosso trabalho, e que a nossa identidade é só o que a gente pensa da gente. Não quer dizer que o que nos dignifica é apenas o trabalho. Se a gente puder expressar a nossa missão e os aspectos da nossa identidade e o jeito pessoal no nosso trabalho, perfeito. Ponto para a gente, ponto para o bem-estar, ponto para a felicidade. Se isso não for possível, a gente pode lembrar também que apesar da quantidade de tempo que a gente dedica ao trabalho, que é imensa, que é enorme, que a gente poderia muito bem trabalhar menos e produzir até mais, e isso tem se comprovado em diversos outros países, a gente é muito mais do que só o nosso trabalho. E se a gente não conseguir enxergar isso, está na hora de ressignificar a nossa relação com o trabalho, aquelas crenças que a gente carrega com a gente desde tão cedo que a gente nem percebe que a gente está carregando. Eu acredito que essa tenha sido a minha maior reflexão, eu acredito que eu já devo ter estourado o meu tempo também, senão eu até leria o meu manifesto. <risos> e eu agradeço muito, Carol, mesmo, pelo, pela tua dedicação, eu agradeço às meninas pela, pela parceria e, e pelas trocas que a gente teve, esse compartilhamento é, que foi tão importante, né? essa rede de apoio que a gente desenvolveu no curso é tão importante, então eu realmente agradeço pela tua generosidade também em, em compartilhar todo esse conhecimento que tu vem buscando. É... Obrigada, obrigada mesmo, obrigada meninas também pela participação, obrigada a todo mundo que teve paciência para ouvir esse texto enorme, é... E... e é isso. Lindo demais, adorei, amei, amei, of ouvir, foi muito, muito bom, gostei muito. É, produzir também a viver, eu gostei muito, uh, e a coisa de, da, da excelência, né, da gente sempre buscar excelência e entender que esse lugar da nossa missão, ele pode ser realmente muito sedutor e que a gente pode, é, é realmente como se a gente tivesse com uma barra de chocolate, assim, eu quero tudo aquilo, eu quero tudo, tudo agora, né, e, e a gente vem vivendo uma realidade que, que, que tem muitas coisas que às vezes são muito viciantes, né, e é muito importante que a gente consiga determinar esses limites. Muito obrigada, parabéns minha querida.